Vai ser difícil, hein? Difícil sim, pessoal. Olha aí é a casa. E é essa mesmo, né, Fernando? Cara do céu. Agora tem né, Galera, já eu falo pra vocês onde a gente está. O caminho aqui tá difícil, cara. Dá pra passar aí? O problema tá? é cascavel. Faz o fim que a cascavel cara. Se ela piar aqui, mas já fudemos. Então, pronto, aqui dá pra subir o fim, assim, tá? Tá aberto, aqui. Ah. Aí. Galera, fico todo arrepiado, cara, medo de pisar na cobra, se tá pisando ali, você não vê, cara. Caramba. E ó, gente, fica um amiguinho Galera, eu e o Fernando, o Fernando tava me levando numa, numa lenda aí, passaram pra ele. E a gente parou no mercado pra poder tirar informação, perguntar sobre esse local que a gente tava achando. E passaram pra gente essa lenda aqui, né, ô Fernando? É isso aí, passaram esse local aqui para gente, pessoal? Foi difícil achar, hein? Foi difícil. E a história que passaram aqui, pessoal, é que morava uma família aqui. nessa casa morava a família, morava o, o homem, a mulher e dois filhos. E numa noite, numa madrugada, entraram ladrões aqui para poder assaltar e mataram a família inteira. Cara, que invidiação, hein, Fernando? O cara falou, rapaz... Ah. Perguntei no local, né, Thiago? Ele... Perguntamos no local. Ih, foi difícil, hein? Foi difícil. Lugar, né? Mataram a família inteira, cara. Fazia Vieram bem. assaltar o local aqui, que era época de... de colheita, né? De... Eu acho que os caras pensaram que tinha dinheiro estava aqui, né? Dinheiro tava aqui e veio e matou a família inteira, galera. E depois disso, o local ficou abandonado. Não sei se eles tinham família, o que, que aconteceu. E ficou abandonado. E dizem que a casa é assombrada. Então, a gente veio aqui para fazer a exploração, fazer o reconhecimento. Vê se a gente consegue vir um dia à noite aqui, cara, porque o local é difícil de acesso. Mas deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Bom galera, vamos explorar essa casa. Primeiramente aqui fora aqui, ó. Tem um fogão a lenha. Fogãozão nervoso, mano. Ó, visão. Top. Aqui embaixo que era onde guardava as lenhas. Tudo que devia ser um tanque. E ó, a casa tá cheia de tempo, hein, Fernando? Tá, hein, Thiago? Rapaz, desculpa que tempo que ela tá aqui parada já. Faz tempo, hein? Tá o que, que é aqui? Banheiro? Dispensa pensa, em banheiro. Ah, pensa? Ah, eu é acho banheiro, que é no banheiro, é. ó. Banheiro, né? Banheiro. Tá novo, parece que tá na construção. Parece que Acho que tem bastante tempo, mesmo que... Pai, ninguém morou mais ainda, Thiago. Então, cara. Não tem vestido de nada mais do que esse. Galera, ó. Tem um cacho de abelha ali. Brutalmente bruto. E ó. No meio do nada, filho. No meio do nada. Preparado pra entrar pra dentro? Vamos lá, Thiago. Vamos, Vamos ver. Primeira mão. Né? Licença. Ó, porta. Caramba, cara. Faz paredes rabiscada, velho. rabiscada também, né? Nossa. Caramba, Mas é grande. Aqui deve ser uma sala. A sala. Abre, abre essa caixinha aqui pra nós ver. 2014, hein pessoal? 2014. 2014, não sei se colocaram depois isso ou se foi nessa época oh. é bicho, é hein cara? Será que é morcego? Aqui é um banheiro? Mano? Tá, hein? Essa do céu bafada também? né? Essa parte não tem Estranha, né, cara. Não tem fogo? É. é, galera. A casa não tem fogo. É, pra... pra... Ah, foi aumentado, né? é mesmo? Provavelmente é deve ser é a cozinha. Aí. Oi, escuta. É abelha? É a casa uma? que Então, aí, galera. Um combozinho pequenininho. Estranho, É as abelhas mesmo, cara? Eu acho que é. Olha Desculpa. barulho estranho, cara. Mas tem se for, tem muita abelha, hein? Olha, tem dois hein? galera, tá fazendo muito barulho, mas muito barulho mesmo, como se tivesse um chame de abelha ali, ferrado mesmo. O ah, que é isso aqui? Ó, vê se é um caderno aqui que é. É só uma capa. Essa janela abre. Abre, ah, eu acho que na verdade, frente é a casa dele, tá vendo? isso que eu quero ver. Mas o barulho tá lá de trás. Olha que mata a Tem até um cômodo na porta, Ah, ali. tem um cômodo lá, cara. O é barulho né? era, era ali, ó. Não tem abelha, não. Cara. Tem tipo uns marimbondinhos ali, sabe? Mas tem meia dúzia. Ó, oh, né? Cara do seu, olha lá, velho. Ele é pegando, passou por ali. Nossa, cara. Galera, eu não sei se tá pegando, mas ali, ó. Cara, ali, não sei se tá pegando. Né? Tem um. Cara, umas abelhas nervosas ali, mano. Tem um pombo lá e eu não vou nem me atrever ali pra esse lado, tá? Tchau pra vocês. Esse Bora, mano. Tá tem um é praquinho, cara. Tá louco, rapaz. E no meio do mato que deve tá, ter a abelha aí fudida e tudo Se não, tá. eu faço por cima de algum ali. Deus me livre. Cara. Na hora que foi embora e saiu correndo, viu, é mano. É Ó, tem um colo fechado aqui, mano. Feliz na falta. Ué. Vamos deixar ele por último. Vir vamos ver aqui. ver esse colo você fechado. Ó, devia ser um quarto. barrilzão de óleo esse aqui provavelmente poderia ser o quarto do pai, será? do pai da mãe? é, é provavelmente é galera, aqui eu acho que poderia ser o quarto do pai ou da mãe porque, bom, não sei ou é da criança, né? Mas é pequeno, né? É pequeno. e aí, é grande? é pequeno, né? pô, você sujou tudo do seu braço aí, mano põe só ah, esse aqui é menor, né? Nossa, tudo rabiscado, velho. Olha, abafado, imaginou muito. aí, filho? galera? É abafado, hein? Cara do céu. Tudo, tudo, tudo. Vai ver se você vê alguma coisa escrita assim na parede, Fernando. Talvez algum nome, sabe? Desenhei. De... Olha de... ah, um desenho de... de... aqui. Ah. Desenho. A parede tá bem rabiscado, hein? Hã? Bem rabiscadinho também, né? Tá bem rabiscada. Mas viu. É que eles tinham dois filhos, né? Tinha dois. Filho, né? É dois. Ah, mas vi era. Acho que mãe é mais só... pequena, que às vezes não sabe se perfeita, né? Então. Tinha mulher e tinha outro. É, mano, ó. Não tem mais rabisco, mas assim, vocês um não encontraram nós, né? Não entendi. A gente não encontra nós, só o rabisco, ó. Os paridos lá. Ah, aqui também tava tá buscado. É, lá, lá aquelas maras aqui, é galera que talvez encontre algum nome, alguma coisa assim né, é, que... é. Quando? é um caixa de abelha isso aqui, é uma caixa de abelha, ah mas tá desativado, tá abandonado, a caixa de abelha abandonada, é. e aí vamos entrar naquele, naquele quarto, trancado? Feliz Natal né? Feliz Natal, <risos> Eu acho que nesse é ah, então cara Galera, tô, tô, tô tão picado aqui de pernilongo longo, velho. Olha, cara. Você tem moral de abrir? Olha aí que eu tô com uma perna em Tem alguma coisa? Vai é assim, tá é uma aqui, Hã? Macumba? Mais rabiscado. Tá aqui, ó. Gee. Jace. show Jace, mãe. Ela, mãe. Maísa. Maísa família. Gee, é nome de homem ou de mulher? Gee, é de, de mulher, né? Eu, eu acho que eu nunca vi esse nome. Gee, já vi Gisele. Esses nomes assim. Gee, é nome de mulher, né? Você joga alguma coisa do tá, pai, né? É. Olha, cara, tem uma árvore aqui. Ó, oh, Thiago, escutou? Tem gente aí? Tem gente aí. Vocês colocam aqui? Oi. Opa. Ô. Oh. Tem gente aí. Veio daqui da porta? Tem alguém né? aqui. Oi? Pô, mas veio daqui de dentro aqui, ó. É como se estivesse aqui? Eu achei que tinha vindo aqui no parque, ó. Você cê, viu cê cê escutou? Você aquele barulho lá, aquela hora? Você falou assim, ó, tomou um barulho, mas não é abelha não. Então. E agora, escutou esse negócio aí? Aí, rapaz, eu é cheguei a arrepiar, cara. Braço, eu levei um arrepiar, susto, cara. cara. Aí, assim, tava tá tudo arrepiado. Eu tô de brusa assim, se não você ver. Cacete. Mas pra mim veio daqui, ó. Como se alguém tivesse... Oh! Como se tivesse feito assim, cara. Oh! Tem alguém aí? Tomar cuidado essas abelhas, hein, velho? Vixe, aqui só tem massa. Deixa eu ver aí. Tem então, como ninguém ter tá vindo aqui, não? Tem a casa lá ali. Tem dentro mesmo, tchau. Olha, cara. Galera, eu escutei alguém, alguém falando assim, ô. Oh! Como se estivesse daqui, cara. Deu um frio assim não. Nossa, cara. assustei, cara. De jeito que anda zarada aí, velho. Pessoal. embora daqui, mano. Vai bom. que é alguém que tá, tá nos olhando aí que entrando entrou na casa. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Ó. Tá vindo aqui, Thiago, tá ó. Tem alguém aí? Ué, cara? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mano, não sei fora dessa casa. Aqui, Que Aqui que pegaram os. Eu não sei. Eu não sei se tem alguém. Alguém nos olhando por aí, cara? Olha é que, que tem alguém é. no meio do mato aí. Ah, mata. Galera, eu vou, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu não sei se tem gente aqui em volta da casa. Viu a gente entrando aqui, achou que talvez a gente poderia querer mexer em alguma coisa e roubar. Então eu vou, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. E cara, olha o que nós vamos ter que enfrentar, andar no meio desse mato. Perigoso cobra, abelha. Mas isso é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!